bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui da TV Diálogos do Sul. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês, pra anunciar, na verdade, uma entrevista um pouco diferente. É, eu estive no Peru no final do ano passado, em 2019, e lá eu conversei com uma, uma candidata a deputada, vai ter eleição agora, dia 26 de janeiro, para o congresso peruano e eu conversei com Flor Borja, ela estava fazendo campanha no calçadão e ela parou ali por alguns minutinhos para falar comigo. E a, eu vou soltar a entrevista legendada, então você pode ativar as legendas aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, a gente vai disponibilizar as legendas, porque a conversa é em espanhol. É, mas antes de soltar a entrevista, antes de mostrar essa conversa para vocês, eu quero dar um panorama do que está acontecendo no Peru, porque é uma situação bastante confusa. É, o Peru está vivendo uma crise, eu diria que sem precedentes. É uma coisa muito... A América Latina inteira está em crise, mas o Peru particularmente. Então, eles vão fazer essa eleição agora para o Congresso e desde outubro do ano passado, o Peru não tem Congresso. O presidente Martín Vizcarra dissolveu o Congresso no meio de uma crise constitucional Tremenda. Como mencionou o jurista Marcial Rubio, a dissolução de um Congresso tem como função lograr uma nova eleição parlamentar. E aí o que acontece? É, foi muito divulgado aqui no Brasil que os últimos cinco presidentes do Peru estavam envolvidos em casos de corrupção e aí ou tá preso ou morreu ou está sendo investigado e pode ser preso a qualquer momento e isso é uma loucura então assim ó o Alberto Fujimori é uma figura é a figura mais importante da política peruana atualmente ele foi eleito a primeira ele foi eleito em 1990 e ele ficou no poder até 2000 e aí ele era um ditador do estilo clássico sabe perseguia censurava é, tem muitas denúncias de, de, de violação de direitos humanos contra ele, e por conta de todas essas questões, ele está preso. Mas o legado dele é tão forte na política peruana, é, ele tinha um assistencialismo muito particular, principalmente com as populações andinas, indígenas, campesinos, pessoas muito pobres, e essa figura, então, esse paternalismo, ficou muito impregnado é, no imaginário da população. De forma que a filha dele, Keiko Fujimori, é uma personalidade política das mais importantes. Quase foi eleita é, presidenta na última eleição. Então, Fujimori está preso. É, logo após ele, tem um governo tampão e depois vem o Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ficou de 2001 a 2006. Foi preso recentemente nos Estados Unidos. Envolvido em casos de corrupção. É, depois, de 2006 a 2011, Alan Garcia, que já tinha sido presidente. Alan Garcia foi esse que recentemente estava um, envolvido com a questão da Odebrecht, que é muito forte, a Lava Jato é muito, muito forte no Peru. E aí o Alan Garcia foi ele, aquele que se suicidou porque tinha, possivelmente, grandes chances de ser preso. É, de 2011 a 2016, tem, tivemos o olhanto mala. E aí geralmente as pessoas falam: Ah, é porque a corrupção no Peru é de direita e de esquerda. O olhanto mala não é exatamente de esquerda. Quando ele foi eleito, teve muito isso de que ele era de esquerda e de fato ele tinha um viés mais progressista, um discurso mais progressista. Mas logo que ele chegou no poder, ele tomou medidas e, e mudou totalmente. É, fi, enfim, para a direita. E era uma coisa mais centro-esquerda, não era uma esquerda. Bom, mas de fato, ninguém reivindica o, o Lantumala como esquerda, sabe? Então, na Onda Rosa, que é como a gente costuma chamar o movimento progress, de governos progressistas da América Latina, é, não inclui o Lantumala, né? Então, digamos que ele era de centro. Todos esses presidentes que eu tô falando, eles são de direita. O, o, o Fujimori era extrema-direita e os outros são de centro- centro-direita. Por fim, depois do olhanto Mala, tem uma eleição em que o Pedro Paulo Kuczynski, o PPK, ele ganha da Keiko Fujimori, que eu já tinha mencionado, só que ele ganha por 50 mil votos. É 50,1 contra 49,9. Como acontece geralmente com a direita latino-americana, ela meio que não reconheceu o resultado eleitoral, só que de uma maneira um pouco diferente. O Fujimorismo, que é esse movimento, né, dessa galera que reivindica o Alberto Fujimori, e liderado pela Keiko, eles fizeram uma maioria no Congresso, então assim, ó, de 130 cadeiras, eles fizeram 73. Então eles eram maioria arrasadora. E lá, a gente não tem como no Brasil, duas câmaras, né, o Senado e o Congresso. Lá é apenas uma. Então eles começaram a fazer da vida do Kuczynski um verdadeiro inferno. E o Kuczynski começou a ser investigado também por corrupção, também por vínculos com o Debrecht, e, por fim, ele renunciou. Então, você imagina a loucura. Presidente preso, presidente suicidado e presidente detido. É, é uma... E, e renúncia. O vice dele era Martim Vizcarra, que atual é o atual presidente do Peru. E aí eu vou tentar resumir a crise atual de uma maneira bem... Resumida, mas é um pouco difícil. Bom, o que acontece? O, o Viscarra no meio dessa confusão toda, ele não tem, é, ao que tudo indica, vínculos com o Debrecht, então ele está sendo investigado, mas por outros fatores, que é isso, todo mundo é investigado no Peru. E aí, é, no meio dessa situação em que os fujimoristas estavam fazendo muita pressão, ele, ele fez um referindo com a população, propondo que os atuais congressistas não pudessem se reeleger. Essa, esse termo foi aprovado. Então, esse congresso fujimorista que estava lá, que está no Peru, eles não tinham nada a perder, porque eles já não iam ser reeleitos. E aí, eles começaram a barbarizar. Uma das coisas que eles fizeram era, lá no, no Peru, o STF, o referente ao STF deles, que é o Tribunal Constitucional, é, ele é eleito pelo congresso. Não é como no nosso caso, que o presidente indica. Não, lá o congresso elege. E aí, o congresso fujimorista... Propôs cinco novos congressistas que eram totalmente alinhados com o Fujimori. Com isso, eles iam ter a maioria absoluta. Então, tendo essa maioria absoluta no STF deles, eles iam conseguir impedir diversas, é, diversas investigações de corrupção. E a Keiko, inclusive, que é a líder deles, está presa. É, teve um Racha também, tem um outro Fujimori que é o Keiko, que é o Kenji Fujimori e ele rompeu um pouco com a Keiko, enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe. O fato é, o Viscarra então propõe que que isso, né, propõe uma nova forma de eleição desses desses juízes do Supremo Tribunal, e o Congresso rechaça. No meio de uma confusão toda, existe lá como o sistema do Peru é mais parecido com o parlamentarismo, é um misto porque tem presidente, tem dois vice-presidentes, é um misto entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas como eles têm esse sistema misto, eles têm uma tal de moção de confiança que seria bem parecido com o que existe no parlamentarismo. Com três moções de confiança, o presidente pode dissolver o Congresso e foi isso que o Viscarra fez. Permita que a cidadania finalmente se expresse e defina em las urnas e mediante sua participação, o futuro de nosso país. O Viscarra tinha aí outras duas moções, o Viscarra dissolveu o congresso e desde então não há congresso no Peru. O Viscarra está enfrentando aí uma, uma barra, né? uma situação super difícil com, com, essas, com esses congressistas, é, a situação dele não é nada fácil, qual o panorama que a gente tem para essas eleições do dia 26? A gente vai conversar de, na, na semana posterior ao dia 26, com um analista peruano para explicar para a gente como ficou a configuração nova do Congresso, mas não há é, muita perspectiva de mudança. Então, talvez vocês lembrem que teve manifestação quando o Viscarra dissolveu o Congresso e teve até uma discussão se era golpe ou se não era golpe. Não, não era golpe. Mas a questão é a seguinte, teve manifestação, pessoas foram às ruas, mas não era manifestação de esquerda e nem o governo Viscarra Estava fazendo medidas de esquerda ou algo assim. Era uma disputa entre Fujimoristas e o Viscarra, que era uma disputa de direita com direita. Então, era a extrema-direita Fujimorista com uma direita moderada, mais, uh, digamos, é, é, civilizada, entre aspas, que é a do Viscarra. Bom, qual é a situação atual? Então, nas, é, a, a, a Flor Borja, com quem eu conversei, é do Partido Morado. O Partido Morado é o um partido de centro que está aí tentando buscar ser uma força mais influente dentro da política peruana e eles estão neste momento em segundo lugar como força preferida é, para eleição no Congresso. O primeiro é o Acción Popular, que é um partido de direita. E o terceiro, Força Popular, que é o partido justamente da Keiko Fujimori. Então existe uma perspectiva de que os fujimoristas não levem a melhor nessa eleição. Mas, assim, eles têm muito dinheiro, eles têm uma articulação muito descentralizada, muito enraizada na política peruana. Então é, é um pouco difícil que essas pesquisas consigam de fato captar o humor da população e de fato acertar. Mas essa é a perspectiva que a gente tem nesse momento. E qual que é a situação da esquerda? É, nas últimas eleições em que o PPK ganhou, existia uma candidata de esquerda que era Verônica Mendosa Ela foi bem, ela teve... Enfim, ela tinha chances de chegar ao segundo turno, por pouco não, não, de fato não chegou. É uma força importante, mas o partido dela, é, eles fizeram alianças entre vários partidos muito pequenos de esquerda para tentar ganhar força no Congresso, mas, o que tudo indica, isso não, não vai se consolidar. Então, a Frente Ampla, que é essa que é composta pela, pela Verônica, tem 4% de... Tem 4% de intenção de votos. E, juntos pelo Peru, que é a, a outra organização de esquerda, tem 3% das intenções de votos. Então, é bom. É isso. A esquerda não tem perspectiva. Talvez a gente tenha um congresso um pouco mais de centro, centro-direita, mas não extrema-direita. Em 26, 27 de janeiro, a gente vai ter essa confirmação. O fato é que é, a, a mídia do Peru é muito controlada pelos oligopólios de mídia, então assim, uma situação que no Brasil já é grave, no Peru é tipo duas, três vezes mais grave, como eu falava pra vocês. Eu estive no Peru e assim, a TV é totalmente controlada por grupos que a gente poderia comparar aqui, a Globo e a Record, então é, é muito conservador. A gente não tem um movimento como a gente tem no Peru, de uma blogosfera progressista, são muito poucos os veículos progressistas no Peru, mesmo na internet, a gente tem muitas rádios comunitárias, mas não necessariamente são rádios de esquerda ou que de fato representem o um movimento progressista. É... Então, é... o caso da Odebrecht é muito forte lá e a gente também sabe como esse caso da Lava Jato, como toda essa questão da Odebrecht está sendo manipulada no continente inteiro, para fortalecer certos, certas elites econômicas, no Peru também não é diferente, então existe sim um movimento uh, de presidentes que se envolveram, que aceitaram o suborno e corrupção pela Odebrecht, mas também existe uma manipulação extrema dos meios é, para manipular a opinião pública e colocar esse, essa questão do, do combate à corrupção como tema central dentro da política peruana, dominando todo o debate. O Peru, que é um dos países mais desiguais da América Latina, a gente tinha um cenário. A gente tem um cenário, na verdade, em que o Peru é um dos países que mais cresce, tem um crescimento econômico consolidado, constante, né? sustentável, cresce a mais de 3% ao ano. É, digamos que é um sucesso para o FMI e esses órgãos de financeiros internacionais, porém isso não se traduz, como é o caso do Brasil e outros países, isso não se traduz em melhorias para a população. A gente tem uma população indígena marginalizada, tem um grande contingente de venezuelanos que chegaram é, no Peru e estão trabalhando de Uber, enfim, estão trabalhando com, esses, com, esses, de, de, com aplicativos, e, e aí o desemprego é muito grande também, porque você tem uma oferta maior de mão de obra, porque chegou mais trabalhadores, e aí você acaba colapsando um pouco o sistema. O sistema. É, os peruanos estão muito putos e muito descontentes com tudo que está acontecendo, e aí você acaba caindo nessa descrença total. E a, a perspectiva de pessoas que, segundo a pesquisa, a última pesquisa divulgada, a perspectiva de, que, de pessoas que não devem votar, ou que ainda não tem, faltando uma semana para as eleições, que ainda não tem candidato, é de cerca de 50%. Então, vocês imaginam como tudo isso afetou o sistema e a confiança do sistema político. Bom, enfim, então é isso. Temos mais um país com crise de representação, com uma crise política bizarra. É, e agora eu deixo com vocês a entrevista da Flor Borja. Ela fala sobre a questão da mulher no Peru, fala sobre as perspectivas dela para esse congresso e o que ela espera né, da política. Lembrando que ela é uma candidata de centro, que é, se diz feminista e que representa de certa forma uma mudança também na política peruana. É isso, espero que vocês gostem dessa conversa e a gente volta num outro momento com mais entrevistas, atualizações e conversas sobre América Latina e outros temas. Até mais. Bem, bueno, Flor, uh, temos uma crise em Peru. Poderia aclarar ao povo de Brasil o que está passando e por que vão ter uma eleição no el próximo janeiro? Em en janeiro do 26. Sí. Lo que o es que acontece é que a dissolução do Congresso nos levou a ter a primeira la primera elección de candidatos solo al Congreso en el país, producto de una serie de blindajes, de corrupción, de manipulaciones y de obstruccionismo por parte de otras bancadas dentro del Congreso, que no permitían el desarrollo del país. ¿Y cuál es la propuesta de, de tu partido, tu propuesta? que pretende hacer ahí el Congreso? Nosotros somos el Partido Morado, somos un partido que lo hemos construido a puro punche, sacándonos la mugre, porque hemos enfrentado... ¿Qué es la mugre? A sacar la mugre es hacerlo con mucho esfuerzo porque necesitamos construir partidos, necesitamos construir institucionalidad, necesitamos que las personas entiendan que la política no es corrupción, no es el roba pero hace obra, sino es la vocación, es el servicio, es entender al otro, es escuchar las propuestas de la ciudadanía y las demandas de ellos para poder representarlos dignamente. Necesitamos recuperar la decencia que hemos perdido en la política y necesitamos gente joven y gente no tan joven también, pero que salga de su zona de confort y que se involucre en la acción política diaria. Pero ese es eh, un periodo más corto ¿no? del Congreso. ¿Crees que es posible cambiar algo en tan poco tiempo? Es un Congreso es un Congreso que nos sale las puertas al Bicentenario. Nosotros vamos a tener 200 años de independencia en la República. Y sí, es un periodo corto, pero podemos hacer grandes reformas. Continuar con la reforma del Congreso, con la, re con la reforma electoral que ha estado en marcha hacer los ajustes necesarios. Tenemos propuestas, tenemos ocho ejes temáticos en diferentes temas con 44 propuestas para llevarlas al Congreso y hacer que se vean posibles. Y recibir el Bicentenario con la mejor disposición para poder hacer un cambio en la política. Los Fujimoristas están ahí desde hace mucho y tienen mucha fuerza. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo renovar ese Congreso la política de Perú? Vamos a renovarlo con la fuerza de las personas. Cada uno en nosotros está, en las urnas está, Ese rechazo a todo lo que representa el fujimorismo, las mafias, la corrupción, el blindaje, los tamalitos, las loncheras. No queremos más de eso. Nosotros necesitamos involucrarnos y nos hemos involucrado. Y hemos construido un partido desde cero para quitar esa idea de la política. Nosotros somos un partido joven, pero con jóvenes, con mucha voluntad, con mucha experiencia para hacer las cosas bien. Y por último, ¿cuál es la situación de la mujer en Perú y qué hay que cambiar todavía? Lamentablemente Latinoamérica enfrenta los más altos índices de machismo, de violencia contra la mujer. Al día de hoy en el Perú se han efectuado 154 feminicidios, lo cual nos lleva a una cifra alarmante. Tenemos 72% de brecha de género, tenemos sueldos desiguales, a pesar de que hay leyes que dicen que necesitamos cancha plana e igualdad de condiciones para que hombres y mujeres puedan ganar lo mismo todavía no se están cumpliendo nosotros vamos por una apuesta de, de poner a la mujer en, en, el, en el ojo de la en el ojo para que se puedan dar estas políticas en torno a la al mejoramiento y en contra de la violencia nosotros creemos que la prevención y la reeducación de los agresores es importante porque no podemos enfrentar la violencia si no reeducamos a las jóvenes si no reeducamos a los agresores si no escuchamos testimonios de ellos de que entienden que no es un camino la violencia, nosotros somos un país muy machista y hay que reconocerlo así, porque si no, si no se reconoce la brecha no se puede trabajar y necesitamos generar esa conciencia, porque hasta en los sueldos, pueden ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser tu, tu mamá o tu esposa, están en desigualdad y necesitamos que eso se entienda y esto es un mensaje para hombres y para mujeres.